Bom dia neste vídeo do YouTube sobre emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sabe que é mito que para emagrecer tem que trocar tudo por dieta ou light, like light, dieta ou light. Ou seja, achar que tudo tem que ser detox, isso é um mito, não não precisa ter tanta vaidade. Agora só porque um espelho Tá escrito é detox. Tu vai acreditar que eu espero detox? Não precisa ser tão vaidoso assim. Tomar água e suco natural de frutas não vai fazer a pessoa engordar, exceto se a tua dieta proibir isso, e saiba que. Se inscreva nesse canal do YouTube e receba dicas gratuitas de emagrecer.